Achei o melhor empatado com Aranha Verso. É, Aranha Verso é brabo também, mas é, é mesmo nível, né? Faz sentido. Nossa, mas peraí, empatado Só com que eu... o, o Spider No Way Home, empatado com Aranha Verso? É, ele, ele ah, achou. Ah, cara. O oh, pior é que assim, eu, eu ainda gostei mais do No Way Home, viu? Eu também gostei mais do No Way Home, <risos> apesar do Aranha Verso ser um filme do caralho, é, é, foda, é, é, é incrível é. assim. É sensacional. Nossa, é muito bom, mano, o Aranhaverso. Puta merda. eu tô ansioso pra é. ver o 2 já, velho. Nossa, o Verso é muito bom. Nossa, e o 2 dois, o dois promete, viu, velho? Vai ser da hora. -se. Você acha que faltou um Miran indiano? <risos> Ô, Lucas, eu. <risos> eu não lembro do Miran indiano, não. Uh, tem skills do MK11 que são proibidos no competitivo? Tem sim, Mr. Culan. Vocês mano. viram. Eu, eu, eu quase virei backflip na hora que eu vi ó, a ceninha final lá do, do mira aí, depois que fica depois os créditos. Qual delas? Nos... a primeira ou a segunda? A, a segunda. A primeira eu virei um backflip sentado ali. <risos> eu, eu quase tive um treco ali. Mas na segunda, na segunda eu não aguentei, velho. Na segunda eu não aguentei. Tô muito hypado pra pro filme do Doutor Estranho, tô muito hypado. A galera tá falando ali, né? Quero ver o Doutor Estranho, tô muito hypado pro filme do Doutor Estranho. Combinei com a Camila, a gente vai assistir num IMAX, mano. Doutor Estranho e Batman. Quero nem saber. <risos> ah, mas esse aí eu concordo, vocês merecem. Mano, Doutor Estranho e Batman, velho, tem que ser no IMAX. Vai, vai, tem que ser não, vai ser, de tipo, qualquer jeito. Ah, eu chorei que nem quando eu li as HQs. Mano, esse cima do Miranha, se você não se emociona, você não tem coração, velho. Na moral, falou é bem por aí, velho. Se você não se emociona com esse filme, meu amigo, sinto muito, mas seu coração já foi há muito tempo. Uh... <risos> são 20 anos vendo o filme do Miran. Não aguentei, não doutor estranho. tô fazendo conteúdo dele agora. Mal, vendo o enviou um 5 mil. A Matrix Resurrections é o filme mais desonesto e preguiçoso do ano. Eu não acho que ele é desonesto. Mas eu acho que, em, em alguns momentos, ele foi bem preguiçoso. Não gostei de algumas decisões que eles tomaram ali. De verdade. Algumas eu adorei, mas outras eu detestei. Uh, eu fiquei sabendo disso aí, Marquinho. Ô, Juliano. <risos> mano. Porra. Essa cena aí, mano. Vocês uh, viram que dos três e o Toby faturou mais? Não. Não. Eu não tinha visto não. isso aí. Ah, mano. Ah. Deve... Ô Paolo, deve você fez bem, pedido. mano. Você fez bem ter feito isso. Você não assistiu o filme de Resident Evil, não, né, Alanis? Ainda não. Fez, fez bem, é. mano. Eu, eu recomendo que você não faça. Eu recomendo que você não faça, você né? assistiu? Não, Assisti. <risos> fui no cinema ver. É uma das piores decisões que eu tomei na minha vida. Você foi no cinema ver? Eu fui no cinema. Só, só tava eu e a Willy mais duas pessoas. Na sala Pra você ter ideia Caraca, mano Cara, foi, foi uma coisa de Vou louco porque, tipo de assim, aqui. Foi uma coisa de louco porque, Tipo Ei. assim O filme Nossa, tinha acabado de estrear Nos cinemas, por aí afora aí. E... Como é que fala? Nossa, véi. O, o filme tinha acabado de estrear nos cinemas por aí afora, na primeira uhum. semana, e tava com as salas vazias, velho. Porra. Pensa num flop monumental, assim. Olha <risos> o, o, o Maicão ali, ó. Residente horrível. <risos> Mano, é muito ruim, cara, na moral. Mano. Você tirou sua NECA Premium? Como assim, o... Oh, assim, oh... oh, Lucas? Oh, Lucão. Não entendi. <risos> Verdade, cara. Você fez ela passar por isso. Mano. Nada, pô. Ela, ela se divertiu o rindo do filme também. Ah, tá. Pelo menos mal. Cara, não. O filme do Resident Evil, nós podemos comentar aqui algumas coisas. A gente sabe que tem Birkin no filme, né? Vocês viram a computação gráfica linda maravilhosa que o filme tem, né? Nossa, vocês tem que ver o Birkin, que coisa linda. Vocês tem que ver que maravilha. O cachorro podre lá, ó, esquisitão. Caramba, mano. Cara, eu, eu não vou nem falar do Leon. Mano, eu fiquei... Nossa, na hora que você contou que, eu, que você falou do Leon ali... Nossa, mano. Que ele era. Ia ser alívio cômico. Eu comecei a ficar tão puto, velho. Ele é alívio cômico. <risos>